Vamos falar neste vídeo sobre um dos hotéis mais caros do mundo, o Pans Casino Resort. A suíte Empathy, considerada a mais cara do mundo, custa cerca de 100 mil dólares por noite. O Pans Casino Resort é um hotel de luxo localizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Possui mais de 700 quartos e suítes, diversos restaurantes, bares e clubes noturnos, além de um cassino com uma grande variedade de jogos. O hotel também possui várias atrações exclusivas, incluindo a famosa Suite Empathy, considerada a mais cara do mundo. O Pans Casino Resort é um destino popular para turistas que procuram experiências de luxo em Las Vegas. O Pans Casino Resort foi inaugurado em 2001 e, desde então, passou por várias renovações e expansões para continuar atraindo hóspedes de todo o mundo. Além de suas acomodações luxuosas, o hotel também oferece uma ampla variedade de serviços, como spa, salão de beleza, academia, piscinas, lojas de grife e muito mais. O hotel é conhecido por sediar eventos exclusivos e festas badaladas, atraindo celebridades e personalidades de destaque. Além disso, o Pans Casino Resort é famoso por sua arte e design de interiores únicos, com obras de arte modernas espalhadas por todo o hotel. Com tantas comodidades e atrações exclusivas, o Pans Casino Resort é considerado um dos hotéis mais luxuosos e sofisticados do mundo, atraindo turistas que buscam experiências inesquecíveis em Las Vegas. As diárias no Pans Casino Resort podem variar bastante, dependendo do tipo de acomodação escolhida e da época do ano em que se deseja hospedar. Em geral, os quartos mais simples e básicos podem custar a partir de cerca de 100 dólares por noite, enquanto as suítes mais luxuosas podem chegar a custar milhares de dólares por noite. A suíte Empathy, considerada a mais cara do mundo, custa cerca de 100 mil dólares por noite. Essa suíte possui dois andares, sala de estar com lareira, sala de jantar com capacidade para oito pessoas, uma mesa de póker, academia privativa banheira de hidromassagem e uma vista incrível da cidade de Las Vegas. Outras suítes exclusivas do Pans Casino Resort incluem a Hardwood Suite, que possui uma quadra de basquete privativa, e a Kingpin Suite, que possui uma pista de boliche privativa. Em resumo, o Pans Casino Resort oferece acomodações para todos os gostos e orçamentos, desde quartos simples até suítes de luxo exclusivas, tornando-se um destino popular para turistas que procuram uma experiência de luxo em Las Vegas.